É galera, tá chegando o Natal e chegou também a possibilidade de ganhar gemas de graça e também alguns mimos da Supercell. Isso mesmo, Clash Royale trazendo pra nós muitas coisas de graça e é claro, maior competição brasileira vai dar gemas de graça pra vocês. Então é isso, se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Clash Royale com uma novidade muito legal. Quem não quer ganhar gemas, quem não quer aí um incentivo de gemas na sua conta, isso mesmo E tudo dado pela Supercell, pelo Clash Royale, aí é melhor ainda Sem pegar conta, sem pegar senha, sem pegar e-mail, sem nada Supercell vai colocar direto na sua conta, tranquilão Bom, pra vocês aí saberem, começa hoje, hoje começa a Rio Cup, isso mesmo a maior competição do Brasil, aí a mais charmosa, que tem mais jogadores, a que revela mais jogadores, a Rio Cup começa hoje às 8 horas, o link tá aqui na descrição, e lá você vai ter aí premiações em gemas, além das tradicionais premiações em dinheiro, premiações para os vencedores, premiações daquelas moedas lindas de quem é classificado, quem ganha uma etapa, também é muito legal. Bom, agora a Supercell Clash Royale, além de apoiar em game, apoiar divulgando a Hill Cup, apoiando o trabalho, vai também premiar os melhores jogadores do torneio, isso mesmo. Bom, como vocês sabem, tem aí 30 torneios que acontecem para gerar a segunda fase da Hill Cup. 30 torneios de mil pessoas, desses 30, 10 deles são transmitidos em uma live. Sim, e que normalmente cada live é um convidado diferente Bom, começa hoje às 8 horas no Facebook, o link tá aqui na descrição E além das premiações, vamos premiar também, a Supercell, o Clash Royale vai premiar também Os melhores colocados desse torneio, isso mesmo É um torneio para mil pessoas e os seis primeiros colocados vão ganhar gemas grátis Na sua conta, isso mesmo, na conta da comunidade Manos, é o seguinte, do segundo ao sexto colocado você vai ganhar 500 gemas e o, o grande campeão vai ganhar mil gemas na conta. Então, vai ganhar mil gemas na conta. Vai ganhar a classificação para a próxima etapa. Podendo aí ganhar o torneio, quem sabe? E de repente, quem sabe, uma final maravilhosa. Calma, calma. Tem muitos anúncios para acontecer ainda. O que eu sei é que a primeira. Etapa já está começando, a primeira fase já vai começar hoje 8 horas da noite, lá no Facebook, o link tá aqui na descrição Já fica ligado, 8 horas, 10 pras 8, já vai pra lá que eu já vou começar O negócio vai ser louco e galera, vai valer gemas pra quem tiver lá disputando o torneio Então não vacila mano, gemas na faixa pros melhores colocados do torneio, beleza? Muito legal, parabéns aí o pessoal da Rio Cup, parabéns a Clash Royale que tá apoiando demais Essa iniciativa muito legal e é isso. Bora lá então. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar uma partidinha aqui no Clash Royale porque eu quero ver o que vai acontecer. Então, bora lá. Vamos lá galera. Então é o seguinte, mano. Já estamos aqui. Agora é o seguinte. Eu escolhi jogar o desafio da estratégia. Aquele torneio global da estratégia. Eu só joguei uma. Ganhei essa uma. Então eu quero jogar aqui pra ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Eu vou escolher aqui as cartas e vamos ver se eu escolho da forma certa, né? Escolher aqui algumas cartitas. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver, bola de neve, venenito bola... Ah, tá, veneno, vou botar o veneno aqui Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida Se não ganhar vai dar uma desesperada Bom, mas vai ser engraçado pra vocês com certeza Muito mais engraçado como eu disse Ai, meu Deus, ele botou ali a Valkyria É, não é tão engraçado agora assim não, hein, mano Meu amigo, vamos lá, vamos lá Conseguimos segurar, ó, ele me deu corredor, me deu executor Tá, vamos tentar entender o que foi que ele fez, hein? Vamos ver o que ele tem ali por trás. Escondidinho ali na, na moita. Beleza, a gente vai chegando ali rápido. Beleza, deu dano. Vai, vai conseguir dar um danozinho lá de leve. Não é muito não, mas tá, tá ali, tá ali. O dano aconteceu, né? Bora ver o que vai acontecer a partir de agora, hein? Olha, tô... quero só ver o que vai rolar. Bom, a gente tem ali a, a princesa. Ele vai colocar a valquíria? Não. Não, não colocou a valquíria, não. Vou colocar meu corredor pra ver o que vai acontecer. Já veio o corredor passando lá agora Vamos ver o que ele vai colocar Vai ser Valkyrie, o que vai ser? Não vai ser nada? O que ele vai fazer? Não vai ser nada? Bateu bastante meu corredor, né? Bateu muito, bateu muito ali Por enquanto tá tranquilo, vamos ver o que acontece ali O que ele vai colocar Vou botar aqui meu executor que Ele acaba pegando tudo ali, vai conseguir me ajudar bastante, né? Vai conseguir me ajudar bastante ali Boa, beleza, tá ótimo Conseguimos o dano ali muito grande E aí a gente consegue resolver a parada Tomando só uma batidinha ali de leve, tá tranquilo a gente tem nosso combo pra fazer. Por enquanto tá tudo em ordem. Vamos ver. Por enquanto tá bom. Por enquanto deu bom aí as escolhas. As cartas que a gente quis pegar. Por enquanto deu ok. Vamos ver o que vai... Hum, gigante real ele escolheu, hein. Gigante real ele escolheu. Vamos ver o que acontece ali. Vou botar de um venenão ali agora. Já vai. Tem que... tentar tem... ah, bate ali. Boa. Agora sim. Agora sim. Agora a gente consegue travar aquele... Aquele amigo aquela mosqueteira, né? o gigante real praticamente não vai nem bater, não vai, não vai nem bater. Eu falei praticamente, mas não vai bater mesmo. Não bateu. A gente consegue acabar com o bebê dragão dele também. Conseguimos acabar e ali ficou por um tris, mano. Meu amigo, vamos botar aqui o nosso giganteiro, nosso giganteiro ali, ó. E a gente vai atrás ali também com o executor, né? Já foi ali resolvida a parada. Agora tem ali o Mega Servo ali Mega Servo não, os Servinhos ali também A gente consegue chegar junto, vai pra aquela torre Vai pra aquela torre, muito bem Já vamos colocar... Ih, ele botou ali a Valkyria, mano Não entendi nada Ele vai defender, ele vai querer pegar a torre O que ele tá querendo fazer, hein? Não entendi muito não, mas tá beleza, vai Vamos ver, ele... pode ser que ele tenha certeza Que ele vai derrubar a outra torre, não sei Vai saber, né? Vamos ver, vamos ver Botei a executora ali também Já vou resolver ali com... Aquela princesinha, botei ali os Esqueletitos Tudo ok, GG, ZZ Vamos lá, vamos defender aqui também Já botamos aqui o nosso Mega Servo E fica difícil realmente, acho que não, não tem muito Como ele fazer muita coisa não, viu Já defendemos tudo, conseguimos segurar E a vitória veio, mano A vitória veio e ainda faltou Mil pra dar três coroas, hein Olha, quase que o Stalk. Ia tomar três coroas Bom, mas é isso, rapaziada Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu até aqui, já deixa o seu likezão E é claro, não vacila, mano Não perde, Rio Camp daqui a pouco começa, hein Já se liga, não vai vacilar Gemas pro, por exemplo pros primeiros colocados Tamo junto, galera É nóis, um abraço, falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato